A prisão de ventre é um problema comum que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Também conhecida como constipação intestinal, ela ocorre quando uma pessoa tem dificuldade em evacuar ou apresenta uma frequência menor de evacuações do que o normal. Às vezes, é um sintoma temporário, mas outras vezes pode se tornar crônico e pode afetar pessoas de qualquer idade, e os seus sintomas podem variar de leves a graves. Música Embora a prisão de ventre geralmente não seja motivo de preocupação, ela pode ter consequências desagradáveis e afetar a qualidade de vida de uma pessoa. Mas antes de iniciarmos, aproveite agora mesmo e se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho ao lado para ativar as notificações. Pois toda vez que publicarmos um vídeo, você será avisado pelo YouTube. Vamos começar? As causas da prisão de ventre podem variar de pessoa para pessoa, mas a maioria dos casos é efeito de uma dieta muito pobre. Além disso, algumas condições médicas como síndrome do intestino irritável, hipotireoidismo e diabetes, também podem contribuir para a prisão de ventre. As consequências da prisão de ventre incluem desconforto abdominal, inchaço, gases, hemorroidas, fissuras anais, dor ao evacuar e até mesmo impactação fecal. A longo prazo, a prisão de ventre pode aumentar o risco de câncer coloretal devido à exposição prolongada das células do colon a toxinas e carcinógenos presentes nas fezes. Isso pode acontecer quando se consome muita comida processada e industrializada, em detrimento de alimentos frescos e naturais. Falta de exercício físico, a prática regular de atividade física pode ajudar a estimular o trânsito intestinal melhorando a frequência e a regularidade das evacuações. Não beber água suficiente, a água é importante para manter as fezes hidratadas e macias, facilitando a sua eliminação. Quando não se bebe água suficiente, as fezes podem ficar ressecadas e mais difíceis de passar pelo intestino. Estresse, o estresse pode afetar o funcionamento do sistema digestivo, tornando o trânsito intestinal mais lento e dificultando a eliminação das fezes. Música Uso de medicamentos, alguns medicamentos podem causar prisão de ventre como efeito colateral, incluindo opioides, antidepressivos, antihistamínicos e alguns medicamentos para a pressão arterial. Condições médicas, algumas condições médicas podem causar prisão de ventre, incluindo síndrome do intestino irritável, hipotireoidismo, diabetes, doença de Parkinson e outras doenças neurológicas. Ignorar o desejo de evacuar, quando se ignora o desejo de evacuar, as fezes podem se acumular no intestino, tornando a eliminação mais difícil com o tempo. Essas são algumas das principais causas da prisão de ventre. É importante identificar a causa subjacente da prisão de ventre para que possa ser tratada adequadamente. Se você está sofrendo com isso, consulte um médico para avaliação e tratamento adequados. Existem alguns tratamentos naturais que podem ajudar a aliviar a prisão de ventre. Algumas opções incluem Aumentar a ingestão de fibras Consumir alimentos ricos em fibras pode ajudar a adicionar volume às fezes e facilitar a eliminação. Boas fontes de fibras incluem frutas, verduras, cereais integrais e legumes. Beber bastante água, beber água suficiente é importante para manter as fezes hidratadas e macias, facilitando a sua eliminação. Consumir alimentos probióticos, os alimentos probióticos contêm bactérias saudáveis que ajudam a manter um equilíbrio saudável de bactérias no intestino. Isso pode ajudar a melhorar a saúde intestinal e a regularidade das evacuações. Boas fontes de alimentos probióticos incluem iogurte, kefir e chucrute. Exercitar-se regularmente, a atividade física pode ajudar a estimular o trânsito intestinal e melhorar a regularidade das evacuações. Consumir alimentos ricos em magnésio, o magnésio é um mineral importante para a saúde intestinal e pode ajudar a amolecer as fezes e facilitar a eliminação. Música Boas fontes de magnésio incluem folhas verdes, nozes, sementes e grãos integrais. Tomar chás naturais, alguns chás naturais como o chá de camomila, o chá de hortelã e o chá de sene, podem ajudar a aliviar a prisão de ventre. Felizmente, existem várias maneiras de tratar a prisão de ventre. A primeira opção é aumentar a ingestão de fibras, que são encontradas em frutas, verduras, cereais integrais e legumes. As fibras ajudam a adicionar volume às fezes e a facilitar a evacuação. Além disso, é importante beber bastante água para ajudar a amolecer as fezes e evitar a desidratação. Outras opções de tratamento incluem exercício físico regular, redução do estresse, uso de laxantes e supositórios, além de estabelecer uma rotina regular de evacuação. Em casos mais graves, o médico pode prescrever medicamentos específicos para tratar a causa subjacente da prisão de ventre. Lembre-se de que é sempre importante conversar com um médico antes de iniciar qualquer tratamento, mesmo que seja natural. Em alguns casos, pode ser necessário tratamento médico para aliviar a prisão de ventre. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro! We'll be